tem 390 metros de área construída composta de cinco suítes totalmente mobiliada decorada mais dependência de empregada espaço gourmet no piso superior com vista para o mar lareira ecológica a lenha piscina em concreto com aquecimento solar meu caro a casa conta também com espera para placas fotovoltaicas um terreno de 600 metros quadrados na praia mais valorizada e charmosa do Rio Grande do Sul, a praia de Atlântida. Uma quadra do mar, o mar está ali, posição solar leste-norte, apesar de hoje o sol estar tá um pouco escondido entre as nuvens aqui, mas esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-se com ele e vamos continuar nosso serviço e eu quero te mostrar essa mansão incrível. Vem comigo! Música É só gente, detalhe tá, o terreno ele tem 20 metros aqui por 30, mas essa área aqui gente ó, que não foi, não pode ser cercada e nem edificada porque o terreno é de esquina, uh, mas a área que pertence a você, esse gramadão aqui é teu meu cara, é seu meu cara, você pode até fazer uma entrada aqui diretamente da praia por aqui, não teria problema, a casa... Tá venda, tá averbada, aceita-se financiamento imobiliário. Nós estamos, nós estamos em Atlântida, uma quadra do mar. Deixa eu te mostrar aqui, nós vamos entrar na casa por aqui. Olha só, duas quadras. Na verdade, essa aqui é uma mais uma, a Saba de Atlântida. A, ali, gente, o antigo Bale High, que agora é o 20 barra 9, né? Tá ali também, tá, o centrinho de Atlântida tá ali. E do lado de cá, antes de nós entrar na casa não vamos conseguir ver aqui uh, mais um quilômetro nem isso você já está já está divisa com o capão da canoa região nobre para quem não gosta de condomínio para quem gosta de uma casa top linda arquitetura moderna contemporânea pertinho do mar fora de condomínio essa é a casa para você trazer a família botar o som aqui meu cara assim ó e dele menino da porteira <risos> gente eu quero te mostrar essa casa Olha essa fachada aqui, gente. Ó, toda ela em concreto aparente, madeira, aberturas de PVC. Tá, são todas automatizadas. Detalhe, tá, gente. Olha só acerca cerca toda ela com coluna em concreto. Meu caro, isso aqui não é revestimento. Olha o acabamento, olha o detalhe, gente. Ó, olha só, concreto aparente com vidro. Esses detalhezinho que você tá vendo aqui das colunas, isso aqui, o pedreiro tem que ser né? O carpinteiro ser muito bom para ficar nesse perfil nesse padrão por isso que o consórcio da casa aqui é um dos mais renomados do rio grande do sul na minha opinião gente as casas que ele faz é sensacional o preço dessa casa eu vou deixar sobre consulta você tiver interesse ele recebe imóvel aqui na praia tá bom e vamos conhecer então a sua mais nova moradia aqui na praia de xangri-lá bairro atlântida olha só portão uhum. e alumínio. Aqui já tem uma arandela, tá gente, ó, com flash, linda, ela faz um detalhe de risquinho diminuindo assim. Lá tem outra nos portões, aliás, tem garagem fechada, meu cara, essa aqui, para dois carros. Antes de nós entrar, eu quero te mostrar, olha esse pátio aqui, meu cara, olha que pátio gigantesco. Olha só essa grama, gente, ó, escutando um barulhinho de pisar na grama? Olha que lindo, né? Uma piscina em concreto, ela é aquecida então, tá gente, com energia solar, a gente tem uma espera para o motor para molhar o pátio aqui, tá, gente? Também. Olha esse pátio lindo, maravilhoso. Demais, né? Além de... Por ela ser de esquina, tá, gente? Além do vidro, ela também tem, tá? Esse paisagismo que deixa cá a parte da piscina bem privativa. Você está no nível mais alto da rua. Então, você consegue ver e as pessoas não conseguem te ver aqui. Tem uma dificuldade. Esse detalhe aqui, deixa eu te mostrar, gente, ó. Isso daqui. Tanto esse coisinha aqui enquanto tem outro, tem outro lá no canto lá, mais outro aqui, isso é um sensor de alarme. Uh, por mais que a casa tenha alarme, monitoramento, seja perto aqui da STV, não sei se é da STV ou da polícia fazendo propaganda aí, ó. <risos> por mais que tenha, quando alguém pisa no pátio ele aciona um infravermelho, um raio daqui e um raio de lá. Pisou no pátio não vai nem chegar na casa, vai tocar o alarme, então o pessoal já vai ser avisado Uh, não precisava tudo isso, na verdade não precisa tá gente, aqui em Shangri-La Atlântida é bem tranquilo quanto a roubo, assalto, isso aqui não tem tá, uh, você que vai vir morar, você está bem pertinho do Super Nacional dá para ir de a pé, nós estamos falando em 600, 700 metros de a pé, dá para ir, escola, hospital, farmácia, tudo pertinho, excelente para morar, o pessoal tá reformando a casa aqui na frente, vai morar, já tem muitos moradores aqui na volta, e é uma região nobre, né, gente? E olha essa fachada linda. Olha que top, gente. Concreto aparente e madeira é a moda do momento, tá? Olha só, aqui então é o portão. Eu entrei por aqui. Eu vou encostar aqui, ó. Tem umas dormentes de pedra ferro aqui, hein? Com umas pedrinhas vermelhas. Já tem umas luzinhas aqui, gente, ó. Na entrada, Eu não consegui achar aqui pra mostrar pra vocês, pra ligar. Mas agora vamos conhecer, então, a sua casa aqui em Atlântida Shangri-la seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Atlântida meu caro olha que lindo isso aqui meu cara dá vontade de ir para lá olha que lindo a luz nos chama né mas a gente vai morrer né mas a gente gosta de coisas luminosas deixa eu te mostrar aqui primeiro aqui uma cristaleira tá gente com LED as, as diferenciadas, gente, ó Os queizinhos aqui, os que pedem aqui da tomada Tem um quadro aqui atrás A porta, olha o tamanho, gente, ó Três dedos, olha o tamanho dessa porta, gente, ó É uma porta pivotante, artesanal, tá, gente? Com puxador de alumínio, aqui Aqui embaixo a gente tem duas Venacs Pra você deixar sua cervejinha, vinhozinho geladinho Top, lindão Ó, aqui então é a parte de estar Uma lareira a lenha, tá, gente? Aqui a gente tem um Via Láctea escovado isso aqui é muito lindo gente olha que detalhe isso aqui gente ó ele é escovado ali lareira lenha armários para colocar lá o televisor já tá aqui meio que sumiu no meio do granitão bonito né e olha esse sofá aqui gente Nossa, esse sofá é aquele sofá tipo vem assim na vida né olha parece que tá voando <risos> ó esse é o cantinho do pai né ele senta aqui, estica as pernas para ver filme e dorme em 10 minutos <risos> ó, mais duas poltronas ali gente, lindas, maravilhosas também, aqui a gente já tem então a sala de jantar a gente tem aqui 10 lugares, tá só aqui, nesse ambiente 10, mais 5 são 15, mais 5 lá 20 pessoas só nessa área social aqui, fora o assador que vai estar laçando a carne alguém preparando a comida aqui que lindo gente que casa linda, maravilhosa. Olha só, vou abrir aqui para você ter uma sensação de como é fazer uma festa aqui, gente, ó. Olha só, vamos abrir aqui. Olha o barulhinho do mar. Conheci um cliente que ele falou que adora ver o ronco do mar. Ele disse, olha, o mar não dorme, que pra roncar tem que dormir, eu acho, né? <risos> olha só, gente, ó. As aberturas são de PVC, tá, gente? O vidro também, ele é fumê, tá? Então... Nem se preocupa que eles não vão ver lá da rua. Olha aqui, que área gostosa aqui, gente. Pra você colocar uma rede aqui, ó, e ficar aqui só curtindo o mar. O mar tá ali, meu cara, ó. ó ali tá o mar, bem pertinho, rapaz, ó. Apenas um dedo do mar. <risos> e você sai na sua piscina aqui, gente. Aqui é um deck molhado, tá, gente, aqui, lindo, maravilhoso, isso aqui é uma pedra térmica ela não esquenta, apesar do sol está bem quente, você pode pisar de pé no chão e só de pisar na grama, só esse parte fazer uma cancha de vôlei aqui, meu cara é sensacional aqui tem um depósito, tá gente, aqui também e olha o detalhe, olha só gente, eu gosto de mostrar os detalhes, olha só detalhe da madeira, gente, isso aqui se faz na concretagem, se sair uma madeirinha fora aqui, perde a coluna inteira então a mão de obra é espetacular, minimalista nos detalhes, vamos dizer assim olha aqui a pedra caixa aqui, gente, ó. ó tá vendo esse detalhezinho, esse risquinho, ó a água cai no meio, ela vem descendo pro canto aqui também, lá também ó, cai no meio e vai descendo pro canto piso porcelanato acetinado um por um, junta seca, tá gente junta seca que é bem pertinho, as emendas nem parece que é vários pisos, linda maravilhosa, aqui a gente tem uma ilha de quartzo branco Olha só, grande, espaçosa, tem mais de um metro de largura aqui, por uns 3 uns uns metros e 84 metros, tranquilo aqui também. Aqui tem espaço, gente, ó, deixa eu ver uma coisa, ó. É, tem espaço aqui a parte elétrica e eu acho que também tem espaço da chopeira aqui também, tá? Armários aqui também, aqui é parte da cozinha, olha que espaçosa, gente, essa cozinha, cara, eu tô no meio dela aqui, tem uns 3 metros da ilha pra parte da pia. A pia aqui, gente, ó, com uma torneira, mano, comando, uma lava-louça, já tá prontinha aqui. Churrasqueira, isso é importante aqui pros gaúchos, ainda mais para nós gaúchos, né? A gente tem uma chapa, a gente tem aqui uma grilha. Eita, tá vivo. Os espetinhos, aqueles que têm problemas com carne de segunda, ó. Só carne de primeira, linda churrasqueira. Ó, oh, gente, aqui um granitão, deixa eu ver uma coisa, ó. Não, aqui imita um via lácteo, aqui imita, e aqui é um quartzo branco. Maravilhoso isso aqui. Aqui é a torre quente, micro, forno, o exaustor tá aqui. O fogão cooktop também já instaladinho, cinco bocas, prontinho. Ó, oh, e a casa não encosta no vizinho, tem acesso por todos os lados da casa. Eu vou te mostrar, 600 metros de terreno, né, meu cara? É grande. Aqui a gente tem, então, vamos dizer assim... Um espaço, zen tá? Você pode fazer um cantinho de leitura, pode colocar mais uma adega para vir fechar. Fazer um laguinho bom, tem espaço aqui. Foi colocar essas plantinhas, elas são originais, são vivas, tá? Gente, ó, vão ter que molhar elas aqui. Elas vão estar tá bonitinha quando vocês vier. Não se preocupem. Agora eu quero te mostrar, gente, o lavabo. Olha que lavabo lindo, diferente, né? Olha essa pedra aqui. gente. Nem sei que pedra é essa aqui. Você sabe, diz pra mim que pedra é essa aqui, olha só a torneira Não pode gastar água, não pode abrir Dá pra ver se tá funcionando, calma, minha gente Ó, aqui o investimento também, gente, ó Madeira, lindo, espelhos redondinhos Olha só, aqui é a primeira suíte, a suíte terra Tem que ter a suíte do vovô, né, gente? Então, uma cama de casal, prontinha, ripado atrás de madeira Guarda-roupa, uma, duas, três portas aqui, mais as gavetas Aqui a gente tem então a parte do banheiro dessa primeira suíte, que é linda também, tá gente? Olha essas pedras aqui, não tá enferrujado, tá gente? <risos> e nem suja, é assim mesmo, Nicho de São Gabriel preto, abertura para rua, top, né? Agora eu quero te mostrar algo que pouquíssimas casas tem aqui na nossa praia. Uma garagem fechada para dois carros, gente, portãozão, garagem fechada, dois carros... Cabe mais dois lá fora e mais uns 20 no pátio. Se quiser, garagem fechadinha aqui. A área de serviço separada da casa, tá? Gente, ó. Máquina de lavar tá aqui. Pia espera pro Junker. Na verdade, acho que já tá até aqui. Deixa eu ver uma coisa. Olha só, meu caro, já tá até aqui. Só essa maquininha aqui custa para essa casa em torno de 10 mil reais. Já tá instalado para você. Mais máquina de lavar 12kg Brastemp não tenho a chave aqui para a gente vai dar a volta. Tem um pátiozão aqui atrás. Você pode colocar seus biquíni, calcinha, cueca aqui tranquilo para secar. Que ninguém vai ver. <risos> tranquilo. E olha só que interessante, gente. A casa conta também com uma dependência de empregada aqui, meu caro. Isso aqui dá para dizer que é a sexta suíte. Olha o tamanho disso aqui. Uma cama de casal, meu caro. Olha que lindo isso aqui. Prontinho. Só colocar o televisor aqui. Todo rebaixado em gesso também. Olha que banheiro bonito lindo né? Chover a gás. Conta para mim, vocês gostam de casas perto do mar ou na beira do lago, vista para o mar ou vista para o lago? Tá feito a enquete. Olha só, onde vocês gostariam de morar, vista para o lago ou vista para o mar? Vamos subir agora. Vocês estão pronto Estão pronto, crianças? Então tá. Então deixa um like. Se inscreve no canal, por favor, se inscreve Agora sim, vamos subir Vamos lá A escada, gente, aqui Ela é suspensa também, tá? Ela é na parede, suspensa aqui Tem esse vidro, parece que ela tá tem alguma coisa embaixo Mas ela é suspensa E ela tem uh, esse revestimento de mármore Que eu não sei qual que é esse aqui Olha, tá brilhando, que lindo E antes de ir para os dormitórios Eu quero te mostrar uma área sensacional, gente Olha só nós temos o segundo espaço gourmet da casa. <risos> aqui é a ladeira ecológica, tá, gente? Ela é a álcool. Olha só aqui, sofazão lindo aqui, gente, ó. Olha esses quadros aqui. Maravilhoso. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Abertura de PVC. Ó, o barulhinho do mar. O, tom, o mar tá roncando? Ó, sentamos aqui. Baseado em fatos reais, tá? Tapetão duas Mais duas cervejeiras venacas aqui Armários, armários, uma ilha Eu vou te mostrar, vem comigo Olha só, esse aqui é um São Gabriel preto escovado Isso aqui é uma pedra-ferro de parede, gente E esse é o televisor que você vai ver os vídeos do corretor da, pra... da praia, né? <risos> eu vou até faltar agora de tanto que eu tô falando Ô oh, Jesus, tô cansado já Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui pra você Olha só mostrar aqui a sensação que você vai ter, tá? Vou te trazer essa sensação Ó, deixa eu voltar desde o começo lá Vem cá Tudo aberto, gente Aqui, isso que eu não abri tudo ali Mas aqui, mais aqui Que ventinho do mar gostoso Que tá passando aqui Você não consegue sentir, nem mais Sinta o barulho do silêncio <risos> o barulho da brisa do mar, tá? Uma mesinha pra você sentar aqui Ler um livro Jogar uma canasta com seus amigos, uma carta O mar tá ali, tá, gente? Uh, pena que o pinheiro do vizinho tá um pouco grande Quando ele podar, você vai ver o mar daqui de dentro Ó, aqui a gente tem mais um espaço gourmet Churrasqueira São Gabriel Preto escovado aqui Mais um paredão de pedra-ferro preto a gente... Ah, ficou lindo Não sei se você gosta de... Detalhes mais escuros eu gosto pra caramba, não precisa dar muita manutenção Refrigerador tá aqui, olha o tamanho dessa churrasqueira, meu cara o Cara, ela tem quase um metro de altura, hein? Grande E funda, dá pra botar até uma paeja se quiser também E olha o tamanho desse relógio aqui, gente Sabe que hora é? É hora de você clicar e vir comprar sua casa aqui com o Diego Corretor da Praia meu caro, o valor dessa casa, sob consulta, entre em contato. Olha só, gente, lareira a álcool aqui. Agora eu vou fazer aqui um tour pelo terraço, tem mais esse terraço, cara, e é grande, hein? Olha só, aqui esse terraço, ele acessa a suíte aqui, que eu vou te mostrar depois. Aqui a gente tem, então, a vista para o pátio, olha o tamanho desse pátio, gente, maravilhoso vista para o mar daqui aqui eu tô conseguindo ver o mar talvez aqui na televisão onde você vê você não vai ver então eu vou te ajudar vamos lá ó ali está as dunas e Ali está o mar ó mais perto ainda ó. <risos> pertinho do mar, tá, gente sensacional nós estamos a uma quadra do mar ali a beira mar tem um calçadão uma ciclovia para você caminhar todos os dias meu cara dá para sair correndo deixar o caniço lá e vir buscar o lanche aqui que é bem pertinho não tem problema ó aqui tá a sua piscina aquecida por energia solar que terração lindo gente ó que ventinho top que tá aqui deixa botar uma rede aqui umas cadeiras aqui mas preguiçadeira aqui cara dormir aqui na área ó todas as ruas aqui deixa eu te comentar outra coisa ali então é o 20 barra 9 é o centrinho de atlântida tá onde tem as, a, o centro gastronômico forno a lenha tem as pizzarias, né? as galeterias, não sei se tem mais galeteria, mas tem ali todo o centro gastronômico, que é naquela avenida ali. Todas as ruas são de pavs. Eu vou dizer para você que Atlântida é a Jurerê do Rio Grande do Sul. Se você conhece Jurerê, então é a Jurerê do Rio Grande do Sul. Aquela nuvem ali, são alienígenas, não, estou brincando. <risos> vamos lá, vamos conhecer mais o imóvel aqui, tá? Vem comigo. Ar-condicionado de 24 mil BTUs também, já está pronto aí. Uh, aqui nós temos a primeira suíte. Aqui, uma rouparia, gente. Ó, você guardar então seus cobertores, edredons para quem é novo aqui no canal, já vai escrever. Tá, deixa eu te comentar. Shangri-La é, Rio Grande do Sul. Na verdade, é bem distinto as estações: inverno é bem frio, verão é bem quente. Tá, hoje nós estamos chegando no outono e está hoje em torno de. Meio dia, em torno de 28, agora aqui na praia tá em torno de 17, 18 graus. Cara, é inverno, é frio, é Alasca, pra quem é do Nordeste. Mas aqui na praia chega a fazer até 7 graus no inverno. pode ter ideia, 7, 5 graus. Enquanto na Serra faz, sei lá, menos 1, 2. Bem-vindo à sua suíte, então, meu caro. Guarda-roupa, três portas, gigante aqui, totalmente espelhado. Cama de casal, cabeceira estofada, ar-condicionado tá aqui prontinho. Aberturas em PVC lindas, ó gente, ó. Isola bem o barulho, também tá o barulho do mar. Olha agora, vamos fechar aqui, ó. Acabou o barulho do mar, top, né? Essa suíte aqui, eu acho que é a principal. que você sai na sacada ali, você enxerga o mar, tá bom? Ó, aqui a gente tem então o box e olha que detalhe lindo, gente. Essas pedras aqui, olha parece 3D. Mas vendem como pedra 3D, né? O nicho tá ali. Aqui a gente tem, então, uma cuba de porcelana, granito. E olha que legal esse cantinho aqui, gente. Caraca, dá até pra botar um monte de revista, jornalzinho ali pra você fazer M lendo livro, né? <risos> Ó, vem cá. Agora eu quero te mostrar, a gente tem mais quatro suítes aqui. Mais três, na verdade, aqui, né? Essa aqui, então, é a segunda suíte aqui de cima. Olha que banheiro diferenciado, gente. É um banheiro diferente do outro. Eu quero te mostrar isso aqui. Vem cá, sou curioso também. Tem que botar a mão, né, gente? Ó, olha só. Legal, né, gente? Parece vidro, tá? Bem diferenciado. Chuveiro agarra, São Gabriel Preto, também chuveiro. A porta, na verdade, a janela, na verdade, sai pra rua ali, diretamente pra rua. Todas as aberturas, ali ação direto pra rua e não tem parede colada. Aqui a gente tem uma cama de casal Cabeceira toda de MDF Com uns nichos ali, gente Lindo Guarda-roupa 2, 3, Bem parecido com a suíte lá de baixo, essa daqui Olha só, vamos acessar aqui, gente Vamos abrir aqui Enquanto tá abrindo aqui Aqui tem uma sacada que interage com as duas suítes Virada pro mar, tá? Você tem Deixa eu abrir aqui, ó Aqui O privilégio de ter suítes Lá do leste Olha só, tela mosqueteira Lá do leste, brisinha do mar Tá gente, ó Você pode deitar aqui na cama ó. Sentado aqui, você pode deitar aqui E ficar só curtindo a brisa do mar Gente, que casa maravilhosa Que projeto top Olha só, aqui a gente tem então Essa sacada, esse terraço lindo Maravilhoso, gente, ó Olha, até ele vai pra lá, agora fiquei curioso Vem cá <risos> Ó, tem um terracinho aqui Que termina aqui, tá Aqui não é uma área contabilizada, tá, gente? Mas você pode depois... Se tiver o ou depois que você comprar, você faz o que quiser. Mas depois pode fechar. Ali é tipo uma cara boa da área de serviço, tá, gente? Lá. Aqui, pena que não dá pra ver, mas atrás daquele prédio ali, você já enxerga a plataforma de Atlântida. Você que é apaixonado por pesca que nem eu, você vai curtir pra caramba. Olha só, gente, ó. Falar em pesca, tem uns pescadores atravessando a rua lá, ó. <risos> Legal, gente. Esse é uma figura... Esses, é uns quero-quero, não, os Martin Pescador, esses aí, tá, gente? Esse é um pescador mesmo, tá? Não é que nem nós. Olha só, então, gente, aqui, então, é a terceira suíte. Deixa eu te mostrar a quarta suíte. Meu Deus, já tenho 20 minutos de vídeo. Ó, MDF também, aqui a escada, gente, olha que linda, ó. ó. aqui tem mais duas suítes. Então, a gente tem quatro suítes aqui em cima, mais uma lá embaixo, mais a dependência que é gigante, tá? Aqui, em tom verde no, nas colchas aqui, né? Nas almofadas. Olha só que legal. A abertura dessa aqui tá aqui atrás, gente, ó. Então, foi colocado, foi feito um móvel sob medida aqui. Deixou a cortina aqui pra trás. Ó, achei um botão, cara. <risos> Ligou o LED aqui. Tava comentando aqui, gente, tá? Que tem esse móvel, tem a cortina atrás e a janela tá aqui. Ela abre com um botãozinho, com um controle. Tá aqui, ó. Não vou abrir, mas tá aqui. Quando você vier, você abre você mesmo. <risos> Vai ver que funciona aqui, tá? Espera o televisor tá aqui. Um paredão verde, espelho. Tem uma espera aqui, não tem não. É uma, uma lâmpadazinha de Croica ali já, na frente do espelho. Olha que lindo, gente. Então, esse banheiro, tá, gente? Parece aquele banheiro de capa de revista, né? Verdinho e tal, branco. Olha quantas cores isso aqui, meu cara. Olha esse revestimento preto. Que lindo, gente. Maravilhoso. Choveira gasta. Até aqui, gente, tem uma vista legal pra para as árvores ali né aqui a gente tem um espelho o um vaso um nicho aqui também e agora a gente vai conhecer a última suíte dessa mansão incrível gente o valor sobre consulta tá entre em contato você vai se apaixonar pelo valor tá gente essa aqui é a última suíte deixa eu te mostrar aqui então o banheiro dela tá gente ó na verdade são seis suítes praticamente seis suítes lindas, maravilhosas, né, contando que a dependência é uma suíte gigante, ó, olha que legal isso aqui, gente, também, nenhum, nenhum, nenhum, nenhum box é repetido, lindo, diferenciado mesmo aqui, tá, gente, aqui então, um box de vidro, chuveira gás, já tá tudo instaladinho pra você, e olha essa pedra aqui, gente, parece um plástico, parece um ACM, lindo, ó, aqui então a gente tem um guarda-roupa, duas portas, totalmente espelhado, cama de casal cabeceira estofada linda gente esses detalhes maravilhosos aqui você acessa o terraço interage com a suíte do lado Ó, aqui a gente já... olha que legal isso aqui gente esse lustrezinho, lindo né cabeceira estofada parece pedra pedra MDF lindo maravilhoso o split já tá ali casa sensacional, meu cara. Se você tem interesse, você tem um imóvel aqui na praia, vem ver essa casa que ele Estuda recebeu o seu imóvel. Tem um link aqui, tá, gente, que é aqui embaixo na descrição, você vai acessar diretamente aqui o nosso WhatsApp aqui, a gente vai você vai conversar com o corretor e vai marcar e vai vir ver essa casa e vai vir buscar a chave dessa casa linda, maravilhosa. Gente, muito obrigado por assistir mais um vídeo até o final. De coração, comenta aqui se você assistiu tudo. Eu vou te dar um coraçãozinho de presente. <risos> muito obrigado, gente. Deus abençoe o seu dia a sua semana. Até o próximo vídeo. Te dê muita sabedoria. Que você ganhe muito dinheiro. E tchau, gente. Até mais. Tchau.